Uma coisa é inegável, os demakes estão na moda. Quase todo dia se ouve falar de um novo demake em desenvolvimento. Mas e Sui, o que são demakes? Demakes são versões de jogos para uma plataforma mais antiga ou menos potente. Por exemplo, um jogo originalmente do Playstation 2. E que fazem uma versão para o Nintendinho. Sendo bem simplista, demake é o contrário de remake. Mas a grande maioria desses casos que aparecem todos os dias, são demakes meio fakes. E aí você me pergunta, como assim meio fakes, Isui? Acontece na grande maioria dos casos, duas hipóteses. Ou são jogos já existentes, com algumas mudanças de sprites. E aí tem outro nome, são hacks. E um dos exemplos mais conhecidos é God of War de Nintendinho, que é um hack de Haigar por isso não pode ser considerado um remake, ou projetos de jogos que ainda estão em desenvolvimento e que não estão prontos, e que só nos é mostrado os vídeos e gameplays, sem uma demo de fato, para podermos ter algo palpável em mãos. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você, alguns demakes incríveis de importantes games, que é possível você jogar hoje mesmo, pelo menos alguma parte do jogo, e poder comparar com o jogo original. Já que todos esses demakes são fangames E tudo isso vai ser agora no vídeo de hoje Então Bora! Bloodborne PSX, Bloodborne de Playstation 4 para Playstation 1 Bloodborne é um dos jogos mais queridos pela comunidade de quem gosta de Souls-like E fãs de Playstation 4 também, já que o jogo é um exclusivo da plataforma desde o seu lançamento em 2015 Bloodborne é feito pela Soft House From Software, criadora do estilo Souls-like e do revolucionário Demon Souls Além da série Dark Souls e recentemente do jogo Elder Ring Bloodborne se destaca dos demais jogos da From Software em sua estética, que é mais puxado ao estilo gótico Como o jogo pegou os fãs do gênero Souls-like de jeito, nada mais justo que um remake de Bloodborne E como o game foi exclusivo de Playstation 4, o remake teria que ser na mesma plataforma Só que o primeiro console da Sony, o Playstation 1 Bloodborne PSX, infelizmente tem apenas uma parte do jogo, mas inclui até o um final, o que já é grande coisa. O game tem uma página oficial, onde o download pode ser feito facilmente. Além de algumas instruções e informações sobre o seu desenvolvimento. Tal como o histórico de updates lançados, e sempre estão atualizando a página, ou seja, o jogo continua vivo. Esses updates incluem até mesmo coisas inesperadas para os fãs, como o um modo de tela dividida. Essa aí é nova no Souls Likes, hein? O The Make foi um sucesso. Chegando a passar de 200 mil downloads. E fazendo seus desenvolvedores abraçarem uma velha piada da fanbase do jogo. Anunciando Bloodborne Kart. Que é uma espécie de Mario Kart. Uma disputa de corridas entre os personagens do jogo. A princípio parecia uma brincadeira de 1 de abril. Mas teve até trailer. Mostrando que sim, era algo sério. Com a equipe agora se chamando oficialmente de Fan Software. Alusão é claro ao nome da From Software. Prime 2D. Metroid Prime. De Gamecube para Super Nintendo. Os fãs de Metroid da década de 90 viram sua amada série mudar drasticamente no Gamecube em 2002. Com a chegada de Metroid Prime, a série paralela trazia uma visão em primeira pessoa e câmera, cenários e movimentação totalmente em 3D. Marcando um novo ponto alto para a série em vendas e recepção da crítica. Sendo tão querido a ponto dos fãs pedirem uma continuação incessantemente da série Prime, até a Nintendo acatar e prometer lançar um novo jogo, embora ainda não tenha acontecido nada, né? Sim, Tô falando com você, viu, Nintendo? O demake do já clássico Metroid Prime, para os gráficos pixelados, foi chamado de Prime 2D. E que busca, justamente, inverter essa tendência 3D. O jogo é, na verdade, um misto de fangame com demake. Passando por locais e inimigos clássicos em Metroid Prime. Mas numa perspectiva da série em side-scrolling tradicional, com leves alterações nos eventos. Mas, infelizmente, o projeto foi... é... derrubado após o lançamento da demo. Metroid e Metroid é uma IP da Nintendo e aí você já sabe o resto né a Nintendo não é muito fã de que usem suas propriedades intelectuais mas a boa notícia é que pelo menos a demo de Prime 2D ainda está no ar e pode ser baixada infelizmente nem todo de make tem uma história com um final feliz mas Samus não foi a única protagonista de um jogo espacial a ganhar um de Master Chief também ganhou um de e para um console muito mas muito muito distante mesmo da sua época de lançamento. E felizmente, dessa vez, a história teve um ótimo final. Halo 2600. Halo, de Xbox, para Atari 2600. Halo talvez seja a principal franquia da Microsoft. E seu protagonista, Master Chief, um símbolo do Xbox. Quase que um mascote. A série começou em novembro de 2001. No Xbox clássico. E desde então se tornou um referencial de qualidade. E desempenho gráfico. Não só no Xbox original. Como no Xbox 360 também. Porém existe um Halo com gráficos muito simples. Afinal é um Halo para o Atari 2600. O curioso desse The Make É que ele foi criado por um ex-funcionário da própria Microsoft. Ed Fryers. Vice-presidente da divisão de publicação de jogos da Microsoft, Fryes começou o The Make somente para aprender e se divertir, e então, em apenas seis meses, programando em seu tempo livre, o jogo nasceu. Como conta em uma entrevista, esse projeto foi o mais desafiador que o normal dos demakes. Afinal, Ed estava realmente programando para o Atari 2600 e não só criando um jogo com o estilo visual do console. Nas palavras dele, abre aspas. O Atari 2600 é muito difícil de programar e, portanto, apresenta um tipo de desafio muito interessante e divertido. Existem ferramentas de desenvolvimento muito boas hoje em dia. Então, eu realmente gostei de toda essa experiência. Fecha aspas. O projeto deu tão certo que Halo 2600 ganhou sua própria mídia física, podendo ser jogado no próprio console da Atari. Que massa, hein? As limitações do Atari 2600 são realmente desafiadoras, mas acabam atraindo a curiosidade de fãs buscando imaginar como seria seu jogo querido numa plataforma de geração antes do NES. E outro personagem querido ganhou um remake para o estilo do console: Mega Man 2 Atari Demake Mega Man 2 de NES para Atari 2600. Mega Man 2 é um dos jogos mais queridos do Bombardeiro Azul. Eu nunca gostei desse apelido. Me fala aí nos comentários o que, que você acha dele. Desde seus chefes, cenário... Trilha sonora e até mesmo a abertura. É sem dúvida um jogo icônico da série. E não surpreende que tenha sido escolhido pelo fã da série. Que usa o nick The Skipper 1995. E que decidiu recriar o jogo no Game Maker. O jogo fez alterações não só nos gráficos. Mas como na trilha sonora. Adaptando os temas em apenas três faixas de áudio. Sendo duas somente de melodia. O que também precisou de muito cuidado na adaptação. Para manter a fidelidade tanto o jogo quanto o console. Além disso, o demake também teve que rebalancear o jogo original, fazendo alterações em algumas armas e mecânicas, como reduzir o tanto que Mega Man cai para trás ao sofrer algum dano e outras melhorias, tornando Mega Man 2 Atari Demake uma ótima opção do clássico, que pode ser jogado gratuitamente em qualquer PC ou notebook. E Mega Man 2 não foi o único remake da série, pois um fã pensou que uma série consagrada do NES poderia ter um jogo de Super Nintendo no estilo do seu antecessor. Rockman 7 Famicom Mega Man 7 de Super Nintendo para NES. Mega Man 7, lançado em 1995, é o único jogo da série clássica para o Super Nintendo. Já que seu antecessor, Mega Man 6, foi lançado ainda no Nintendinho em 1993. E no Super Nintendo, a Capcom trabalhava com a mais nova série de Mega Man. A série X, que também foi lançada em 1993. Sendo que Mega Man 8, foi lançado já para o Playstation, em 1996. O seu demake para NES... Foi feito por uma equipe de fãs japoneses, e o curioso é que, ao contrário do remake de Mega Man 2, o remake de Mega Man 7. Buscou dificultar a experiência Segundo o time de desenvolvedores Para deixar o game mais parecido Com o estilo e dificuldade Característico do NES Vários recursos foram removidos Como a ausência de loja e a perda dos tanques Caso o jogador morra Como a grande maioria dos outros demakes Dessa lista, Rockman 7 Famicom Pode ser baixado facilmente Na sua página oficial Então fica o desafio para os fãs Que terminaram o game inúmeras vezes Que é tentar essa versão dificultar de Mega Man 7. Algumas franquias realmente têm uma ligação especial com sua plataforma de origem, e por isso os fãs se inspiram para criar demakes de sequências nessas plataformas originais. Foi o caso de uma franquia muito amada pelos brasileiros, não à toa. O próprio demake é feito por brasileiros. Resident Evil 4 Demake. Resident Evil 4 de GameCube para PlayStation 1. Resident Evil 4 é tido como um dos melhores da franquia, tendo o caso engraçado de ser originalmente prometido como exclusivo de GameCube, mas com um contrato quebrado, acabou saindo para tudo que é plataforma. Não só na sua época, como nos dias atuais também Resultando em sua disponibilidade para incríveis 13 plataformas Incluindo o console Zeebo, E uma versão em realidade virtual para o Oculus Quest E ainda vai ganhar um remake para a geração atual Que é para continuar saindo no futuro Mas como a franquia nasceu e teve sua imagem atrelada ao Playstation 1 É natural que os fãs uma hora levariam para outro nível o questionamento De como ficaria um Resident Evil 4 no Playstation 1 Acontece que a concretização desse questionamento foi em forma de demake E foi, de fato, feito por um time brasileiro Chamado Rustic Games BR E apesar de ainda estar em desenvolvimento Já tem uma demo jogável para ser baixada No canal Rustic Games BR É possível ver vários protótipos de demakes para Playstation 1 Como The Last of Us, GTA San Andreas E outros jogos de Resident Evil Como o 7 e o 5 também um curioso caso de The Make é o nosso próximo exemplo, onde o jogo não é só jogável, como também é multiplayer. Game Garrison 2, Team Fortress 2, da sétima para a segunda geração. Team Fortress 2 é um jogo da respeitadíssima Valve, lançado em 2007 para PC, sendo posteriormente lançado também para Xbox 360 e Playstation 3. Ele foi aclamado pelo seu estilo de shooter, baseado em classes, coisas que anos depois Overwatch viria a se aperfeiçoar, tornando popular os chamados Hero Shooters. O sucesso do jogo logo fez que um pequeno estúdio chamado Fawcett Software, um ano depois, em 2008, começasse a trabalhar num The 2D do jogo. E assim nasceu Gang Garrison 2 a equipe se empenhou, e fizeram um demake até mesmo do trailer do jogo, conseguindo não só lançar o game, mas também o tornando multiplayer online. Ele foi criado no Game Maker 8, possui um site com link para download, e até mesmo Discord próprio. O curioso dele, é que começou como um candidato numa competição de demakes, e hoje também por ser chamado de desenvolvedores independentes qualquer um pode pegar o código fonte para criar alterações no game para estudo ou só lazer definitivamente esse entra para a lista dos demakes mais bem-sucedidos da história hora de falar do demake de uma das séries mais icônicas de todos os tempos do PlayStation 2 um demake que faz todo sentido existir afinal a fanbase cria fangames desde sempre, sendo provável que você já tenha visto algum CD pirata de algum deles. The Pad Hero 1 e 2, Guitar Hero, de Playstation 2 para o NES. Guitar Hero surgiu em 2005, se tornando rapidamente um imenso fenômeno mundial, consolidando o gênero de jogos musicais entre os gamers do mundo todo. Como dito anteriormente, após a trilogia original, Começaram a surgir muitos fangames, até mesmo versões brasileiras, como Guitar Hero Brazucas e o Guitar Flash, que pode ser jogado diretamente do navegador. Com tantos fangames, é natural que alguém criasse uma versão de Make da série, e ela aconteceu, dando vida ao The Pad Hero para Nintendinho. Os autores do game foram uma dupla, Kent Racing e Andreas Pedersen. O jogo pode ser de fato jogado no Nintendinho, via cartucho que aceita runs. Ou então via emulador também, tanto faz O jogo é interessante, não só pela adaptação bem feita Usando o D-pad do NES e seus dois botões de ação Como seu sistema de ranking e a representação da plateia em 8-bit Além disso, o mais legal foi o trabalho de criar versões em chiptune De músicas como Sweet Child O Mine, do Guns N' Roses e outros artistas como a Daft Punk e até Michael Jackson o jogo foi lançado em 2009 e em 2010 uma sequência também foi criada sendo provavelmente o jogo mais diferente de todos os citados aqui pois é um demake oficial, hã? sim, pasmem jogado simultaneamente com sua versão original Dragon Quest 11, 2D Mode De 3DS para Super Nintendo Dragon Quest é uma das séries mais famosas de games aqui no Japão E em 2017, dois consoles estavam vendendo muito bem Além do Nintendo Switch que tinha acabado de ser lançado O Playstation 4 e o 3DS Sendo assim, essas foram as plataformas escolhidas pela Square Enix Para receber Dragon Quest 11, Além do próprio Nintendo Switch Quando ele nem tinha sido anunciado propriamente dito a versão dele demoraria alguns anos para sair. No fim ela saiu em 2019. A versão de Playstation 4 e de 3DS são muito distintas. Dada a diferença de poderio gráfico das plataformas. Sendo já quase um The Make. Mas não é disso que eu estou falando. Como o 3DS já estava muito forte no mercado e tinha duas telas. O jogo foi projetado para uma tela só. Devido à versão de Playstation 4. A Square Enix teve uma ideia do que fazer com a segunda tela do portátil tridimensional da Nintendo renderizar em tempo real um demake do jogo em 16-bit no modo 2D. O modo é uma verdadeira aula de game design. Pois os jogadores podem ver em tempo real. Como uma cidade, caverna ou área aberta. Pode ficar tanto em 3D quanto em 2D. Além do combate, diálogos e até a trilha sonora. Tudo roda simultaneamente nas duas telas do 3DS. Até mesmo algumas cutscenes adaptadas. Posteriormente a versão de Nintendo Switch. Também recebeu o 2D Mode. Embora agora o jogador precise sair de uma versão para outra. Mas comparando lado a lado, fica ainda mais impressionante o choque e o ótimo trabalho feito pela Square. Mostrando que no fim, quantos bits ou polígonos não importa. Do pixel ao HD, jogo bom é jogo bom. E um demake de uma franquia que junta várias franquias. A série Super Smash Bros. Sim, Super Smash Bros. também teve um demake. Super Smash Land, Smash Bros, de Nintendo 64 para Game Boy Super Smash Bros se tornou a série mais conhecida do subgênero de jogos de luta, denominado Fighting Platforms, os jogos de luta em plataforma. Posteriormente, em sua sequência, Smash Bros. Melee desenvolveu a estrutura base de como seria o estilo competitivamente, sendo o primeiro jogo do estilo a chegar na Evo. Foi ali que começou a nascer uma geração de jogadores de Smash, voltadas para o competitivo. E aí entra o seu The Make, Super Smash Land criado na Game Maker 7 e lançado em setembro de 2011 essa versão fan game da série imaginou como seria um jogo da franquia para Game Boy com a jogabilidade adaptada aos botões do portátil da Nintendo o jogo está disponível para PC por download gratuitamente afinal sabemos que a Nintendo é muito rígida derrubando jogos baseado em suas propriedades intelectuais e se monetizam de alguma forma é ban porém a verdadeira importância de Smash Land é o seu desenvolvedor Dan Fornes, que após concluir seus estudos e seu demake de Smash Bros., foi trabalhar na Microsoft. E lá conseguiu ser incluído no desenvolvimento de Killer Instinct. Porém em 2015 ele deixou a companhia buscando seguir seu sonho e ter seu próprio jogo de luta em plataforma. Assim nasceu Rivals of Eater, um clone de Smash Bros no gameplay. Mais uma franquia com personagens e histórias originais. O jogo é considerado por jogadores do estilo o clone de Smash Bros mais difícil visando a competitividade do cenário de Melee. O jogo foi um relativo sucesso. A empresa cresceu e anunciar uma sequência, chamada Rivals 2, para sair em 2024, agora num escopo bem maior. E tudo isso começou com um simples make em 2011. Você viu a quantidade de remakes legais que tem? Pois é, eu quero saber de você, quais outros remakes bem legais que eu não falei nesse vídeo? Eu tô muito curioso. Me fala aí nos comentários. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram.